Aí segue, pisa um, dois, e vem aqui ó, um, dois, o cotovelo puxa, pensa nessa, nesse plano aqui ó, tá? Aí, traz outra peça. Chegou o corpo dos paralelos sendo bem chata, O pior é aqui de lado, é isso, não isso. é essa não é aqui, é tudo no mesmo, no mesmo plano. Aí você ver de perna bem corta lá. O braço e a perna chegam aqui. Eu, eu, joguei joguei aqui. Ah, eu joguei aqui. Isso, jogou aqui. Pensando assim, tudo escapular. A dois, um é, o tá, que assim, pode um aí, ó. Tá. Não, então. aí, aí é, e essa é vai lá isso, lá. isso aqui, ó. e a cabeça fica. Bem. isso aí puxa, ah, isso aí é. vai puxar pelo cotovelo ó aí, Terminou, boom. esquerda na frente. Vai pisar. Um, dois e cocô velo. Aí. E aí vai subir quantos tempos? Acho que é dois tempos um, só. Dois e três. três quatro, cinco, cinco, seis, seis, seis Tá. Então, três, quatro. Vai começar a subir devagarinho o cinco. E aos, aí o seis é, vai dar um choque. É um choque mesmo, sabe? Sabe quando é rapaz tá, tá ligado assim, tá plugado e tipo, é isso assim, tá subindo, fez, subiu, subiu, e deu, deu um curto circuito assim, e aí voltou. é Essas bases, elas são sempre grandes, tá corrigindo aqui, ai me andam. Tem muita gente assim, ó, é aqui. Mas não é aquela embaixo, não, que não, não é fazendo Então esse vai lá embaixo e aí sobe. Vai lá embaixo só. a gente falou é, é, muita, é muita coisa para três dias mas a gente falou a gente falou muito sobre sobre isso sobre o passado da diferença o, o que faz um, um movimento de aula se tornar um movimento de cena é, se a gente ficar o tempo inteiro pensando só nessa contração, aí vai ficar preso nisso é, é um é mas para assim. praticar em casa para pelo menos saber sim é, cuida aqui é para que essa questão da do centro mesmo ficar... mas esse desceu e aí vem subindo porque ah. eu vejo que facilita quando eu passo do jeito certo uh -huh. certo né foi lá fez um número um. é, no, é, no cinco seis, é no seis né no 6 o curto circuito vai subir cinco devagar e 6. pera aí um dois três quatro e cinco seis sete ah. Seis, pisa. Fazer seis, direita. sete, oito. Sete direita, oito esquerda. Vamos de lá. Aí. É, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Oito. Um. Um, dois. 13, 5. Tá, então eu vou no 5, 6. 5, 6, 7, 8. E 1. Pisa 2, 13, 4. Sobe 5, 6, 7, 8. De novo. Ele quer i 4. Era no 6. Cotovelo é no i. E 4. Cotovelo no i e braço no 4. 5, 6, 7, 8. Arrastou um. Pisa 2, 3 e 4. E 5, 6. 7, 8. É, é, bem... sete. é sete e E aí? Pisa dois pra trás. Um, dois. É. Que não é um salto, é um slide. É aquela mesma história. Suspende o seu pra poder ficar leve. É. é mais slide, é mais no, no lugar. Não pensa como salto. Um. Um, dois. Três. Pisa com a direita primeiro, tá, galera? Vai lá, Não não. é aqui. Fiz direito, fiz direito. três. Seis, sete, oito. Um, dois, três. Mas então, o Aí. Vamos, vamos de lá de novo. Esquerda na frente, lá, fez. Um. Cinco, seis, sete e oito. Arrastou um. Pisa dois. Três e quatro. E cinco. Seis. Sete e oito. Pisa um. Dois ah, e três. É, é dois? Não, acertei. Não. É que na música. É que a contagem é o. Um, eu não gosto de contar. Um, dois, três. Mas essa organização é a é melhor contar, então não, não, não, eu só no, no um é. papá da música. Deu? Deu. Então é no 3? Não, tá tá não, tá certo. Tá certo? Tá. tá, certo. tá, certo. tá. Três. E aí depois disso, vai correndo na levada ali, né? Isso. E 5, 6, 7, 8. Então vamos de lá, vai. fazendo coisa por coisa, mais lento. 5, 6, 7, 8. E tá Alu? Um. E quatro, e cinco, seis, sete, e oito, e um, dois, e vai, três, quatro, cinco, e seis, e sete, oito, Vamos ver essa carinhadinha. Fez três aqui. Três, quatro, a quatro. Pisa cinco. Três, quatro, e três, quatro, e cinco, e seis, e sete, oito. 3, fiz 4. e 5. 6. 7. 8. I. 7. 8. 8. I. 8. Chega 8. I. 7. 8. I. 7. 8. I. Vai. Vamos decorar e a gente vai vendo as qualidades. Tá? Vamos de lá de novo. Tá Acabando. 5, 6, 7, 8 e 1. Fiz 2, 3 e 4 e 5. 6, 7, 8 e 1. 2, 3, 4. Fiz a 1, 5, 6, e. A esquerda que ajuda. Pensa na esquerda que ajuda. 3, 4 e 5 e 6. E 7, 8. Vai daqui, ó. 3. Três. pis atrás. Quatro. Esquerda. E cinco. E seis. E sete. Um, dois. Aí. Passou um último salto. Vamos fazer na Três. Quatro. Quatro. E cinco. E seis. Sete. Dois. Esse é um salto. É um grande com as duas pernas dobradas. em flex. Só que o quadril vai tá de frente e a coluna torce. Faz isso aqui, ó. Aí. É, não, tá virando pelo braço e não pela é ela. cintura escapular. É isso aqui que faz o vez. Não Isso aqui. Parece. E cinco. E seis. E sete. Ó, viu? Ficou de Vamos inteirar cair? E daí no que eu, caio, não Presumos. Desculpa, eu Meio que assim. Botando. Meio que no, na música já. É. Vamos fazer fazendo. Tá. Bora. Sim. É aqui. Sim. Tá, bem.